Esta é a Croácia, uma república europeia que faz divisa com a Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Após a invasão do eixo na Iugoslávia, em abril de 1941, a maior parte do território croata foi incorporado a um estado cliente apoiado pelos nazistas, o Estado Independente da Croácia. Em resposta, um movimento de resistência se desenvolveu. Isso levou à criação do Estado Federal da Croácia, que após a guerra se tornou membro fundador e constituinte da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Em 25 de junho de 1991, a Croácia declarou independência, que entrou em vigor integral em 8 de outubro do mesmo ano. A Guerra da Independência Croata foi travada com sucesso por quatro anos após a declaração. O país é membro das Nações Unidas, da OTAN, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, do Conselho da Europa e, mais recentemente, da União Europeia. A candidatura da Croácia à União Europeia ocorreu em 1 de fevereiro de 2013 e a adesão a 1 de julho de 2013, sendo o segundo país formado a partir do território da ex-Ugoslávia a ingressar na União Europeia, depois da Eslovênia em 2004. A Croácia é classificada pelo Banco Mundial como um país de alta renda e foi classificada em 46º no Índice de Desenvolvimento Humano. A economia é dominada por serviços, setores industriais e agricultura. O turismo é uma fonte significativa de receita, com a Croácia classificada entre os 20 destinos turísticos mais populares do mundo. O Estado controla uma parte da economia, com gastos substanciais do governo.